Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas de casa e cozinha que tem lá no Shopee, eu vou deixar o link de tudo lá na descrição e fixado nos comentários, vou até deixando também o preço escrito ao lado dos produtos que eu mostrar. Começando com esse tapete peludo que fica lindo decorando a sala, o quarto ou qualquer outro ambiente da sua casa. Os pelinhos dele são de 4 cm e são extremamente macios e fáceis de limpar. Esse tapete é antialérgico, não solta pelos, pode ser lavado na máquina, é leve e o um material de alta qualidade. A medida dele é de 1 metro por 1,50 m o próximo é esse Mop Spray, que é ótimo para a limpeza do dia a dia. Ele substitui a vassoura, o pano, o balde, fazendo com que a limpeza da sua casa seja bem mais rápida e prática. A microfibra pode ser lavada na máquina e quando ela estiver bem usada e desgastada, ela pode ser comprada separadamente. Vou falar agora as medidas desse Mop. Mop. A capacidade dele é de 500 ml, a altura do cabo com a base é de 1,28 m, a largura da base é de 12 cm e o comprimento é de 38 cm. Agora é esse jogo com 10 potes de plástico, mais a jarra de brinde. Nesse jogo vem um pote de 3 litros, 3 potes de 400 ml, 6 potes de 800 ml e uma jarra de 1 litro. Esses potes podem ir no freezer e no micro-ondas, tem ele nessa cor que é Tiffany, tem no rosa e no vermelho. O próximo é esse kit de panos de prato atualhado super absorvente de alta qualidade e com essas estampas lindas, eles não soltam fiapos. Esse kit contém 10 panos de prato, a estampa é sortida, o tecido é 100% algodão anti-mancha e pode ser lavado com água sanitária. A medida deles é de 35 cm de largura e 55 cm de altura. O próximo é esse cobertor dupla face maravilhoso que de um lado é cobertor de manta e o outro lado é um tecido de xerpa macio e peludo que imita a pele de um carneiro. A medida dele é de 2,40m por 2,20m. Tem dele em várias cores para você escolher qual combina mais com o seu quarto. Agora esse jogo de lençol de casal que vem com três peças. Ele é liso e com elástico. A medida do lençol é de 1,88m por 1,38m. A fronha é de 70 centímetros por 50 centímetros. Agora é esse kit de 10 potes de tempero de vidro com tampa dosadora de plástico, mais essas etiquetas de brinde. A etiqueta não sai do pote se você lavar e a capacidade deles é de 100 ml. Agora essa cortina blackout com material de PVC tem várias coisas para você escolher. A medida dela é de 2,20 metros de largura, por 1,30m de altura. Ela é indicada para varão de 1,50m. Essa cortina corta 100% a luz. O próximo item é esse kit de potes herméticos. Nesse kit tem 8 potes com a capacidade de 800ml, que pode ser levado no micro-ondas, no freezer e na máquina de lavar louças. Tem deles nas cores vermelho, verde Tiffany e rosa bebê. O próximo é esse kit com seis cestos organizador. O tamanho deles é de 19 centímetros de comprimento por 13 de largura e 6,5 de altura. E o material deles é de plástico. Agora é esse mini processador manual de alimentos que está fazendo o maior sucesso. Ele é de 3 lâminas e tem a capacidade de 400 ml. Ele é ótimo para cortar cebola, alho, frutas, carne e outros alimentos. Esse processador é muito prático, porque para triturar os alimentos é só você puxar a cordinha e está pronto. Você não usa eletricidade e nem perde tempo na cozinha. Agora, o último item é essa capa de colchão impermeável, ela protege 100% de qualquer líquido, ela é para cama box de casal e ela tem elástico. Então, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, se você tiver gostado, deixa o like, se inscreve no canal e me segue no Instagram que eu vou estar tá deixando aqui embaixo e é isso, tchau até o próximo vídeo.